Na matata É lindo dizer Hakuna Matata Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo, como você já sabe qual vai ser o vídeo, né? Porque tá aí na capa, no, no título, mas enfim, vai ser o que veio com o meu ukulele. Olha, gente, ele, esse daqui é o meu ukulele, como vocês já conhecem, vou deixar os covers aqui no, nos cards. Vou deixar a minha música aqui nos cards, vou deixar tudo aqui nos cards de ukulele que tem aí no canal. E esse daqui é o meu ukulele, meu... Bebezinho muito fofo ele, ele, ele é o soprano Que é o menorzinho de todos Então, ó Ele é bem pequenininho menina. Essa capa aqui, olha Ela tem Aqui, ó, pra botar nas costas E também tem Cadê o outro negocinho? E também tem esse negocinho aqui, ó Que é pra Carregar assim, sabe? Ah, tô andando assim, carregar assim que uma bolsa com o um dentro, obviamente, né? Então, vem com essa capa aqui, preta, muito bonita, né? Tá, normal, normal, normal. Vou botar tudo aqui em cima do sofá. A gente coloca, tipo, nos lugares, sabe? Por exemplo, eu quero deixar no chão. Aí eu coloco... Ih, gente, como é que é mesmo? Ó, são dois. Aí a gente coloca assim, ó. Encaixa assim um no outro, que tem... Esses negocinhos assim, ó. a gente encaixa. É assim, ó. A gente bota assim. Aí a gente pode botar ele ou no chão. Ou bota em cima de uma prateleira. Pra ficar enfeitando, né? Olha. Viu? Fica é, bonitinho. Tem essas palhetinhas aqui. E ele, obviamente, ele vem numa caixa e tudo em formato dele. Gente, tem até um vídeo. Tem um vídeo de quando... Esse coelho chegou e tem um vídeo da minha reação, tudo como é que eu fiquei, porque eu tava todo dia só assim na porta, assim, tava na varanda só assim, olhando, esperando E eu ficava muito ansiosa, mas quando chegou, tem um vídeo de quando chegou, talvez eu botei, talvez não. E mas... a gente veio com essas paletinhas aqui, olha. Vieram três, não lembro se veio três ou quatro, acho que veio quatro, só que a outra eu perdi, ó nesse saquinho plástico fofo E vieram quatro paletinhas vermelhas Que eu não uso, tá bom, meninas? Por causa que eu prefiro tocar sem, ó Deixa eu ver com a paleta. Nossa, tem um som diferente com a palheta. Também veio esse afinador Em um saquinho maior, ó Veio esse afinador aqui, ó ele é bem pequenininho. A gente coloca assim na ponta. Porque eu tô falando tão estranho. E liga aqui, ó. Nesse botão laranjinho aqui, ó. Bem onde? <risos> Aqui, ó, gente, ó. Daí, ele serve não só pra ukulele, como também serve pra violino. Tem um negócio aqui com B, eu acho que é bateria, não sei. E é isso, gente. Foi essas coisas que vieram. Então, no começo aí do vídeo teve o cover, né, de Hakuna Matada. E agora, no final, teve eu mostrando o que veio com o ukulele. Porque eu já gravei cover, eu já gravei música. E eu não mostrei o ukulele, não falei hum, se ele era soprano, tenor, concert, enfim. Não falei pra vocês. E eu não falei, gente. Então, né, já... Gravei aqui agora o vídeo do cover e eu mostrando o que que ele veio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e tchau. Fala aí. Oi, oi, oi. fui matar um mosquito de novo.